Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo, eu mostro minhas compras na AliExpress. Música Ele é muito bem feito, ele é pra celular de Iphone, mas o meu não é Iphone, mas eu vou experimentar. Veio a case também. Essa lente vermelha foi super barata, paguei uns 5 reais, era uma promoção que tinha. O frete foi de Expresso Direct e aí eles juntaram os dois produtos que eram de vendedores diferentes. Esse é um brinco do Hall, só que diferente. Ó. Ele é muito bonito. O último pacote passei para ser um kit de pincéis de maquiagem. Eu acho que ele é um pouco diferente da foto Porque na foto aqui era... Era rosinha Isso dois aqui é tá mas... O resto não é da cor que era da foto O problema já foi resolvido, eu consegui abrir a disputa E consegui o reembolso do valor que foi pago Isso é uma pena que os pincéis não são como da foto Mas como eu disse, o problema já foi resolvido, então tudo bem Eu vou gravar fotos os ser mesmo. Esse pacote é da AliExpress. É o anel do personagem Hall do filme Castelo Animado. Já para regular aqui, ó, isso é bom, mas ele é muito bonito.